Bom dia. Ontem você Ontem eu me lembrei que você comentou, eh, antes do início né, do, do seu estudo do SEM, que você tinha muito problemas de relacionamento com pessoas. Um, yesterday, I remember that yesterday you said something that in the beginning when you started studying the course had many relationship issues and you dificuldades really kind of getting a relationship with other E eu gostaria que você eh, fizesse assim, uma explanação rápida objetiva de que, que eu não sei daqui e eu vou me relacionar com esses problemas, vão enfrentar todas essas dificuldades. Como que você conseguiu, assim, os passos, é, gradativamente? É, é isso. Gratidão. Então, eu gostaria de perguntar algumas guias. Então, como você conseguiu sobreviver esses problemas? porque eu vou leave this place here and vou estar other people that problemas de of relationships that I have so how did you manage to solve this? Yes. at the beginning I came back to my hometown and, and had a course miracles no começo quando eu voltei para a minha cidade natal e eu o um curso de milagres, eu era como um, um pássaro recém-nascido no ninho com todos os outros irmãos e a mãe and Jesus pushed me out of the nest e Jesus me empurrou para fora do ninho I was still quite shy. porque eu ainda era muito tímido and he pushed me to para me to go to Course in Miracles Groups. E ele me empurrou, ele estava me cutucando para que eu fosse a grupos de um de estudos de um curso em milagres. Então, em uma semana, eu não conhecia nenhum grupo de estudos de um curso em milagres. Mas, depois que ele me puxou de casa, eu estava me colocando a cabeça para que eu fosse a grupos de estudos de um mas depois que ele me empurrou para fora do ninho, eu estava indo a cinco grupos de estudos de um curso de milagres por semana. Because the Course Miracles groups share the purpose of, of forgiveness and the healing. Porque os grupos de estudos de um curso de milagres eles compartilham o propósito do perdão e da cura. These Around the city. Isso foi um plano de Jesus. esse não eram encontros casuais com pessoas na rua. Esse era um pedido de Jesus para algo com propósito muito específico quando ele disse saia do mundo. mim. Eu e aquilo para mim foi muito forte. Eu saí do zero para cinco grupos e a partir de então começou a crescer cada vez mais a partir daquele ponto. E todo tipo de desconforto veio à tona durante aquelas primeiras semanas. Because it was a very intimate experience, unlike anything that I had ever experienced. Porque era uma experiência muito íntima, muito diferente de qualquer experiência que eu já tinha tido. Mas isso também abriu o caminho para todas as outras coisas que viriam depois. E é como o Espírito faz: ele nos ego-comfort zones. E isso é o que o Espírito Santo faz, ele nos leva além dessas, desses conceitos falsos de, da nossa zona de conforto. Por exemplo, quando eu era mais novo, eu não gostava de viajar, de maneira alguma. E ainda, durante os últimos 25 anos, principalmente, tudo que eu estava fazendo viajar. E uh, pelos últimos 25 anos, a maior parte do que eu faço é viajar. E viver com uma mala para lá e para cá. Essa minha mala é meu escritório, minha cama e tudo mais que eu preciso. Mas é a maneira como tem funcionado. It's been two weeks I've been on the road. My luggage is filled with dirty, smelly clothes, no laundry. <laughs> <laughs> Tomorrow I'm supposed to fly back home, Have <laughs> these laundries coming up on Tuesday. <laughs> Amanhã eu vou voltar para casa, o que significa que na terça vai ser dia de lavar a roupa. Eu não planejei isso, mas quando você diz sim para Jesus, então aceita qualquer coisa que vier. E you you grow happier, you grow more expanded, you grow stronger by Being stretched out of these ego fears and into your truth. E você fica cada vez mais alegre, cada vez uh, com mais força quando você consegue se expandir além do, desses limites uh, do ego para a verdade. Então, eu posso dizer a todos: acho que tenho pelo menos clean underwear left. Uh, <laughs> to make it. Então, eu vou contar para todos vocês que eu tenho a última cueca limpa para conseguir terminar essa viagem. Eu ainda aprecio uma cueca limpa. Ok. All right, Jeff, What do you got for Yeah, the group in, in Monopolis has a question, I'm just going to unmute their mic. Sim, nós estamos ouvindo. Nós estamos vendo o seu pescoço. Talvez, se você abaixar um pouquinho, nós conseguimos ver o seu rosto. Uh, the, city of the Divine: the giants lived there. That people are much bigger than any you Ele está dizendo que o povo aí de Diminópolis são gigantes, que são muito maiores do que nós aqui. pela lá na câmera. É... Gostaria muito de agradecer o nome do grupo de dezenópolis, a oportunidade que Roberto e toda a sua equipe proporcionou a gente. So first of all, I would like to express my gratitude for Roberto and everybody who is responsible for uh, providing this divine encounter, so that we could participate. Não, é, não só eu, mas é, de todos nós grandes do grupo em Milagre de Divinópolis. Eu acho que o que ela disse foi que eles têm uma grande admirada por Roberto, não só por ele, mas por todo o grupo de Divinópolis. É, deixe é, falar do nosso amor é por você, é você já é um espírito que transcende o a sua alegria, o seu olhar, o seu sorriso é luz. Então, so she would like to tell you, David, um, about their love for you and that they feel that you transcend the ego and your happiness, your joy, your gaze, your laughter, everything is just light for them. Não. O tempo inteiro, é, a sua fala foi lição, é, foi aprendizado, né? é, algumas perguntas, é, a culpa me corrigindo para, para todos nós, é, às vezes alguma pergunta chegava até você, e a minha mente falava que é do dessa pessoa e você, com o seu jeito amoroso, colocava em mão no coração e respondia de uma forma extremamente amorosa e acolhedora. gratidão, por essa missão. Seu so <laughs> She is saying that all the teachings and everything that she could learn, and then they corrected her, not only her, the whole group <laughs> could learn from you and she said that sometimes people would make questions and she would think, this is the ego of the person, but then she looked at you and then you just put your hands, your hand on your heart and you answered all the questions in such a loving way that she learned a lot from that. Uh. Eu ainda gostaria de fazer é, uma última pergunta que diz de mim, é que eu vou falar comigo. É, há seis anos eu sou estudante do curso e o divino Espírito Santo transformou a minha vida. So, é, so, so, so, so okay. first I would like to make a question in my name and the name of the group. So, I'll speak for myself. I've started studying the course six years ago. And the Divine Holy Spirit has um, enlightened my mind. De uma pessoa que todos os dias queria estar no comando, dos meus filhos, do meu relacionamento com o marido, já vivo e de trabalho, sempre no comando, é, eu consigo hoje entregar ao divino Espírito Santo o comando da minha vida. E ela disse que antes, ela tinha a sua vida, sobre a sua her a vida life seus filhos, o seu husband, her relationship, and e agora ela pode it esse this ruler Rome to the Holy Spirit. É, a minha pergunta seria, é, no nível de, de ele já consegue que divino de Espírito Santo, como o da sua mente, é, todo o dia, durante quatro horas do dia, porque eu percebo que, com mais que eu entregue, eu ainda, eu ainda faço muito julgamento. se isso é possível, é, deixar do lado essa mente nossa separada e não mais uh, passarmos a juntar tanto, e se isso é possível, se the Japanese E não <laughs> <laughs> oh, <you're filled> <laughs> <laughs> otherwise <laughs> So she's asking you from your state of mind, is it possible for you to let the Holy Spirit be the commander of your life 24 7 Every minute, because her her position is she's saying that sometimes she still holds judgments. If that is possible for you, that you never let, never forget that the Holy Spirit of is your commander to rule your mind. Yeah, that's that's what the atonement is about. It's it's a consistent choice in which you there's no going back. É uma escolha consistente para a qual não tem volta. É um sentimento de que você não tem nenhum controle sobre o mundo e que também você não precisa ter nenhum controle sobre o mundo. E no mundo, nós chamamos isso 24-7, mas é just uma sensação de forgetting uh to no mundo nós vivemos 24 horas por dia mas na verdade é um sentido mesmo de perder um, o não, não contar mais o tempo de certa maneira just enjoying this moment completely and fully simplesmente apreciar esse momento completamente totalmente and not taking on anything from the world e não é, deixar que nada do mundo chegue até você. Now I, I graciously decline um, many invitations that uh, I have, have no calling for. eu graciosamente recuso muitos convites para, para os quais eu não sinto chamado. Uh, Seven years ago I was in China and uh, they wanted me to join a non-profit. Board in China, even. É, alguns anos atrás, eu estive na China e eles gostariam que eu entrasse para uma organização é, sem fins lucrativos na China. And I said, thank you very much for this kind offer, but I'm already on too many boards. I need to get off boards, not to take on any more. <laughs> E eu disse muito obrigada por essa proposta, por esse convite muito generoso, mas eu já estou um, no quadro de muitas uh, de muitas instituições e eu não quero mais uma. Então, para mim, eu me identifico com o Truman, uh, no show de Truman. Eu me sinto que que eu vou, eu sempre Bem-sailoncia. Good, good evening and good night. Então, para todos <laughs> os yeah. lugares onde há amor, eu faço como ele, e eu me eu me inclino diante das pessoas e eu digo para eles: se você não me ver nunca mais, bom dia, boa tarde boa noite e boa noite. because the joy, the joy in my heart is everything and you don't need anything from the world when you have joy. Porque a alegria no meu coração é tudo Então você não precisa de nada no mundo Quando você tem alegria no seu coração Beautiful muito, <risos> muito, <risos> muito <risos> Vamos ter uma última pergunta, porque já A última pergunta, então. Acho que eu não preciso obrigado. Uh -huh. o microfone Pode Ah, ir. não, mas é porque está gravando. Ah, está ah, gravando. Oi. Ai, a minha aqui. Uh, não, é que eu fiquei um pouco confusa com uma questão e eu gostaria de saber se teria como dar uma clareada nisso. É, uma, várias, né? Mas essa que eu vou pontuar. Que no primeiro dia, o David é, deixou, frisou bem que para a gente encontrar a cura, que eu acho que é um senso comum que todo mundo que está aqui está querendo chegar nesse lugar de cura, né? é Basta um clique, é um clique para gente ficar nesse lugar onde a gente não vai ter mais emoções ruins, vai ter na alegria, não vai ter Sim. ansiedade. Sim. So she said she had, I mean, she has many questions, but there is one that is the strongest for her now, and it refers to the first day when we were here, united, and he said that it only takes a tick in your mind, and after that you'll be free of um, negative emotions or feelings like this. É, e eu, particularmente, não consigo entender um clique como uma coisa gradativa. And me I this tick, like, as that goes e logo em seguida, uma amiga é, relator que estuda o um curso de milagres há cinco anos, aproximadamente, que <risos> está tendo sensações de pânico. Syndrome, e, depois disso, me disse que... Ela estudou o curso últimos 5 anos e me disse que ela está tendo síndrome durante a David falou que é, não dá para acelerar esse processo. Eu lembro que teve essa expressão, que não há como acelerar esse processo de cura, analisando, fazendo... O que eu entendi foi isso. E aí eu fiquei confusa, com essa dicotomia entre o click que eu vejo como algo instantâneo e o fato de não podermos acelerar o processo. And then um momento after that she uh, said something about um, we should not speed up the process so it should come gradually. So for me I was a bit confused between this instant where where your perception simply changes from one time to the other and then this gradual process of um, not be taking, like, uh, to, to Isso me remeteu. Oh, Isso me remeteu a uma fase da minha vida que eu também tive pânico e uma das terapeutas que eu me tratei, eu tinha essa urgência, lógico, porque é uma sensação muito ruim, e ela sempre falava que o segredo estava na próxima sessão. <risos> <risos> assim, agora o que eu fiz eu também essa crise de e eu ia e sempre me disse que o segredo be contado na próxima sessão. E às vezes eu me sinto, então, como uma música agora constante. E, e fico pensando quando serei uma achadora, uma encontradora da solução, <risos> yes. porque acho que eu experimentei bastante coisas no sentido de autoconhecimento que eu busco desde 2005. Então, so, então eu me vejo como um seguidor forever, like forever como um seguidor forever, e quero ser um finder, finalmente. E ela disse que ela está começando a sua pesquisa desde 2005. É, e para terminar, queria agradecer antecipadamente. Queria dizer que eu gostei muito da parte do cachorro que abanava o rabo para dizer que vai lembrar que tudo estava bem. Dizer que tenho sete gatas e que elas não abanam o rabo, mas elas se esfregam para me lembrar que está tudo bem. Sometimes they sometimes they don't She's saying that she enjoyed very much the part in which you told me yeah. about your dog, who um, was, what do you call it, bringing the tail, to remind you of the truth. And she's saying that she has seven cats, and... <laughs> They do not, you know, like uh, wipe their tails, but they go and, just, you know, yes. like they go touching her. But she says that sometimes even seven cats are not enough. <laughs> that sometimes she still <coughs> thinks that uh, there is one tail missing. Yeah. yeah. Yeah. Over the years, uh, people have asked me: Is is enlightenment a process or an instant? Ao longo dos anos, as pessoas têm me perguntado se a iluminação é um processo ou se é apenas um instante. My is always, it's a until it's e a minha resposta sempre é que é um processo até que ele se torne um único instante. Uh, se nós usarmos o Eckhart Tolle como um exemplo, que ele teve uma experiência muito profunda em um banco e um parque na Inglaterra. That when that of in, his, in his Quando aquele momento de reconhecimento aterrou na, na consciência dele. It's like it set off a bomb and uh, destroyed the ego. É como se uma bomba tivesse explodido e destruído o ego. E ele não conseguiu mais operar como um ser humano em uma sociedade por dois anos depois daquele momento. Shows you how the is from the ego. E isso te mostra como o espírito é diferente do ego. O ego está muito preocupado em ser operante nesse mundo. Nós dizemos que alguma pessoa que não consegue operar nesse mundo precisa ir para um hospital ou para uma instituição, para ser tratado E eu disse The forgiveness is not really a matter of time, it's more a matter of, of willingness and desire. Eu disse que o perdão não é uma questão de tempo, mas sim uma questão de disponibilidade e desejo. So in this example, Eckert was so willing to have that full experience that he was willing to not be able to function for a couple years. In mind, in order to have that então naquele momento, o ecotópico estava tão disponível, ele tinha tanta disponibilidade para viver aqui que ele até mesmo se dispôs a não ser operante no mundo por dois anos depois daquilo para que ele pudesse ter aquela experiência And that is a very rare example. For most people, it is a very gradual process that builds in time and momentum. Mas esse é um exemplo muito especial específico para a maioria das pessoas. É algo que vem se construindo ao longo do tempo e do momento. Na realidade, é apenas uma minúscula mudança na mente do ódio para o amor. Mas há amor mas há tanto medo do amor que então o processo vai acontecendo de maneira gradual porque senão isso seria muito aterrorizante. So even for you you can you can see that if you just even open your mind to this instant the ego may say who will feed your cats. When you are gone. Então, mesmo você agora, talvez se você abrisse sua mente para essa experiência, talvez o ego te diria: Mas quem vai alimentar os seus gatos quando você partir? E para outras pessoas, seria quem cuidaria das minhas crianças, dos meus filhos? My Ou do meu parceiro? Who will be left to save the world? <laughs> quem vai ficar aqui para salvar o mundo? Uh, and so you can see that you have to let all these ego objections rise up into awareness because they, down there. Então você pode perceber que você pode deixar com que todas essas objeções do ego venham à tona para que você possa trazê-las à consciência. For me, when I had revelatory experiences and the world disappeared, that was very para mim, quando eu tive experiências reveladoras e o mundo desapareceu, para mim aquilo foi muito poderoso. Então, eu mudei de um pensamento de que eu esperava que Deus existia e de repente mudei para experiências muito profundas e diretas. But these revelatory experiences are even very rare. Mas mesmo essas experiências reveladoras também são muito raras. Então é melhor praticar com quem você está com, em qualquer situação que você está, apenas praticar a perdão e não colocar muito preocupação para o futuro. Então o melhor que você pode fazer é praticar o perdão com, com, com qualquer pessoa com quem você esteja. E não se preocupar muito com relação ao futuro. Because when Eckert had his experience, he wasn't thinking about the future and he wasn't thinking about the body or the park bench. Porque quando Eckhart teve a experiência dele, ele não estava pensando a respeito do futuro e ele também não estava preocupado com o seu corpo ou com o banco no parque. He just let go into the love of God. Ele simplesmente se entregou ao amor de Deus. And I'm glad that he recovered eu fico muito feliz que ele tenha sido para que ele pudesse compartilhar as palavras da mesma maneira como eu compartilho agora Thank you And thank you to all of you for coming uh -huh. and sharing this precious experience with us Muito obrigada a todos vocês por terem vindo e por compartilhar essas experiências preciosas com todos nós Beautiful. <laughs> And for me too, yeah. God bless you. God bless you. God be with you. A big hug. Vamos tentar um abraço em grupo. Vocês estão convidados. Pode se abraçar. Vocês aí quem em grupo. E quem não estiver em grupo, abraça uma almofada aí. é? Só um minuto, todos, todos ansiosos para um abraço. Você Só uma mensagem rápida. Eu falar em português e em inglês. Uh, todo mundo assistiu o vídeo do Monastério. Everybody watched the monastery vídeo do uh, Eu tive a chance de ir lá duas vezes. Eu uh, tive a chance de lá duas vezes. Uh, a primeira vez eu fugi. Uh, the first time I ran away. Porque é uma experiência muito forte para o ego. É uma experiência muito forte para o ego. Uh, quando você entra, tem um sinal que diz: No private thoughts, no people pleaser. Quando você entra, tem uma frase que diz: Não tem uh, nenhum pensamento privado. E você não vai agradar ninguém isso para nós, para o ego, é inconcebível Para o ego, é quase impossível Então, a primeira vez que eu estive lá, eu realmente não aguentei, inventei uma desculpa e fugi. fugir a primeira vez que estive lá, eu realmente tive que Mas a segunda vez, aí uh, lá é um portal uh, it's a, É um lugar onde o tempo linear não existe Quando vocês forem lá vocês vão ver não há tempo linear, uma vez que você entrar, o tempo não existe. Eu aprendi uma coisa que eu acho que é muito interessante com essas perguntas todas. De relacionamentos, do instante e das mudanças. Eu aprendi uma coisa que é really relevante, was foi uma mudança de vida para mim, que eu aprendi em uma conversa com você. Uma frase que eu ouvi do David que diz o seguinte, em última instância, todas as relações ou são pedidos de amor ou demonstrações de amor. E se você conseguir enxergar isso nas suas relações, você está curado e está tudo curado. E o sétimo e every relationship comes down in the last line to demonstrations of love, a call for love. E se a gente tem tanta compaixão e ternura por crianças e bebês que estão chorando e a gente acha que os adultos são diferentes mas se você conseguir enxergar isso nas suas relações com o adulto que na verdade nada mudou é um pedido de amor que a criança tem você consegue enxergar a cura e você se cura no processo é, só queria dizer isso porque foi uma coisa que eu aprendi lá eu trouxe para minha vida e é esse meio que um botão desse desse instante que todo mundo busca que quando você está dentro dessa relação, se você conseguir enxergar isso, esse pedido de amor por trás de todas as demonstrações que estão encobertas nos acting outs, se né? If you can actually see all that beyond everything, você vê a cura. E isso que eu aprendi lá numa conversa e foi num instante. que eu queria compartilhar com você. That I learned in an instant talking to you in that instant was my Bench echo tour experience. <laughs> <laughs> really